Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui numa casa que um inscrito passou pra mim a localização Ele já veio aqui de dia, fez um videozinho por fora e mandou pra mim Achei uma casa bem sinistra E ele mandou a localização e eu consegui encontrar Ele falou que a casa é assombrada, só que também não sabe o que aconteceu com essa casa Então eu vim hoje aqui pra poder fazer o reconhecimento de dia para depois estar voltando à noite a casa é bem sinistra, galera. Olha aí, por fora. E parece que faz um bom tempo que está abandonado. Cara, tem um negócio que eu não vou nem mostrar muito. Ó. Eu nem entrei lá ainda, vou entrar junto com vocês. Vamos ver como que é essa casa aí por dentro. Parece que ela está bem destruída. Vamos sentir o clima dela, ver se tem alguma presença Pra gente estar voltando à noite aí Então deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito Se você tiver alguma lenda, manda no meu Instagram ou no meu WhatsApp Pra mim, a localização Se tiver alguma foto, manda pra gente dar uma olhada também, tá bom? Então vamos lá pra dentro, galera Bora pra mais um vídeo Caraca, tem galo aí Mano do céu, olha isso aqui. Tá caindo a casa, amigo. Licença. Tem alguém aí? Boa tarde? Casa sinistra, não. Olha as paredes. Isso, Alguém okay. aí? Boa tarde. Mano do céu, Buraco, mano. Certeza que foi pra roubar alguma coisa. Tá afivado com aquilo ali, cara. Caraca, mano. Olha Galera, que casa sinistra, mano O clima dela aqui é muito sinistro, velho Muito sinistro, velho E a casa é grande E tem coberta ali Agora eu não sei se tem alguém vindo dormir aqui nessa casa Cara do céu Sinistro, hein Olha aqui, ó calça só a é calça pessoal Muito aberta mais coisa aqui velho não vai mexer não. essa janela aqui é aquela uma que você acolhe, eu olhei a de ferro banheiro que direção dispensa cara olhos, de Deus estão em todos os lugares. Deus de alia alianças, cara, não dá para entender, não. Deus que não é homem para mentir. Deus de promessas. Cara, não entendi essa frase do cara, não. Mano. Um arma aqui, aí fala Fred, carioca, de menos crime, 100%. Caralho. Agora eu não sei se é o a pessoa que tá passando a noite aqui. Não sei se também tá passando, né? Ou alguém passou a noite aqui e deixou aquela coberta. Tem duas cobertas pelo que eu vi ali e tem uma calça. Então não sei se estão passando a noite ali ou só passa. Só veio, ficou algum dia, alguma coisa, claro nessa casa. Hein? Galera, esse aqui é sinistro, mano. Cabuloso, ó. Coberto ali, tem uma sacola, bituca de cigarro. Ó, tem coisa aqui de cerveja, acho. Calça. Já parece que cachorro, alguém, bicho tentou sair. Pessoal, casa sinistra pra caramba, cara. Olha esse forro aqui, velho. Olha aqui. Tem tão um negócio aqui, cara, esquisito. Parece que foi feita essa parte depois aqui, ó. Tem uma emenda ali. Galera, mais uma exploração aqui numa casa essa casa quem passou para mim foi um inscrito e ele mandou a localização para mim ele até veio aqui fez um videozinho pelo celular dele mandou para mim eu achei a casa bem interessante falei vou passar lá de dia para ver se eu acho o local ver como que é e aqui é bem sinistro mesmo cara casa bem sinistro vou estar voltando à noite aqui para ver se eu faço alguma investigação sobrenatural ver se tem presença Vou perguntar pros vizinhos aí, tentar uma, conversar com eles, saber o porquê que essa casa tá abandonada, se tem alguma história. Vamos ver se a gente consegue saber alguma coisa aí. Mas isso é galera. espero que vocês tenham gostado, deixa muito like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou, fui!